corpo mental inferior ou concreto, alma inteligente, mentalidade, associação de ideias, sua aura ovulada envolve todo o corpo, pode ser registrado por fotografias ou percebido pela vidência. É o corpo que engloba as percepções simples, através dos cinco sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc. É o repositório do cognitivo, é o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Este corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, etc. Normalmente, sua forma é ovulada, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular. Tem cores variáveis, podendo desdobrar-se em sete subníveis com os mesmos atributos que lhes são inerentes.